Eu começo pegando um pouco de cabelo aqui em cima, de forma redonda, e vou passar um, um elástico de silicone aqui. Eu vou dar uns puxões para deixar umas marcações e as laterais mais arredondadas. Agora eu vou pegar uma mecha de cabelo lá debaixo da cabeça e vou cobrir o meu elástico de silicone, assim. Faço uma argolinha e trago a ponta por dentro. Segura aqui para não soltar e este rabinho eu vou dividir em duas partes, reservo uma e vou trabalhar só com este lado. Pego uma mecha finíssima. Vou juntar com aquela ponta que eu tenho. Vou trabalhar os nós, fazendo um arquinho, passando a mecha por baixo dessa mais grossa e trazendo a ponta dentro da argolinha. Não puxa muito, não deixa muito apertado, que senão você vai torcer, ela vai acabar torcendo essa, essa parte aqui. De novo, pego outra mecha finíssima, vou juntar com aquela anterior. Novamente, faço um arco por trás da mecha mais grossa e trago a ponta dentro do arco. Mais uma vez, ajuntei, faço o arco por baixo da principal e trago a ponta por dentro do arco, deixando relativamente folgado. De novo. Pronto, eu fiz cinco nós: um, dois, três, quatro, cinco nós. Agora, eu vou passar um elástico de silicone para segurar aqui essa reserva. Ó, ele entorta, tá vendo? Se você faz muito apertado, ele você não consegue distorcer isso. Agora vamos para o outro lado: vou pegar uma mecha fininha, faço uma argola. Passo por baixo da mecha principal e puxo dentro da argola a pontinha dela. A mesma coisa fazendo cinco nozinhos. Agora eu vou passar, vou unir as duas e passar um elástico de silicone. Agora eu posso tirar essa anterior, porque ela estava aqui só para reservar. Agora eu vou pegar uma mecha bem fininha, ó, tá vendo? Uma mecha fina e vou fazer uma trança pequenininha. Vou pegar esse passa-cinta, passa-fita, tem vários nomes, vou colocar no elástico aqui de cima, pego a minha trancinha, coloco aqui dentro, pego aqui a pontinha dela que saiu lá do outro lado e puxo. Vou segurar e puxar só a ponta, porque eu quero que essa trança contorne esse arredondado aqui. A mesma coisa eu faço deste lado. De novo, eu coloco a agulha dentro do elástico primeiro, vou passar minha trancinha aqui dentro dela e puxar lá por trás. Agora eu desmancho essas trancinhas que eu vou unir com o próximo, a próxima amarra. Agora eu vou pegar mais uma mecha de lá da frente... Você pode perceber que eu não estou puxando aqui a franja. Eu estou deixando um pouquinho aqui. Já busquei uma mecha de cada lado, penteei. Agora eu vou unir com este elástico aqui. Eu vou colocá-la por baixo para não cobrir o trabalho anterior. Passo outro elástico. Você pode folgar aqui ou não. Pode puxar marcações ou não. E aqui a mesma coisa, eu vou pegar uma mecha lá de trás da cabeça, vou cobrir todo este elástico da mesma forma que eu fiz no anterior, divido esta mecha no meio, reservo uma parte e vou trabalhar o lado de cá, pegando uma mechinha finíssima, junto com a primeira... Faço a argolinha por trás da mecha principal, trago a ponta por dentro da argola. Eu vou fazer cinco nozinhos para ficar igual o anterior. Já tem cinco, vou passar um elástico só para não escapar, depois eu tiro ele. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui. Vou pegar de novo uma mecha lá da cabeça, passo no, no total, no rabinho total. Depois eu venho trabalhando a mecha individual. Então eu vou pegar uma mechinha aqui fina, junto com a anterior, faço uma argolinha... E aqui, de novo, eu vou unir as duas partes e prender. Aqui, nós também vamos fazer a trancinha para contornar esse arredondado aqui. Terminei a trancinha, vou passar a agulha, passo a trancinha dentro dela e vou puxar aqui a pontinha. Segura em cima para não repuxar, Sim. ajusta para ela contornar o arredondado aqui anterior. Faremos a mesma coisa deste lado. A última parte tudo igual. A mecha grande, vamos dividir em duas iguais e começar a fazer os nozinhos dos dois lados. elástico, você pode pegar o próprio cabelo, peguei uma mechinha lá de trás vou passar em cima do elástico várias vezes agora, aqui atrás eu pego um grampinho número 5, pequeno e aqui atrás eu cubro ó, passando o grampinho pelo elástico, dentro do elástico você pode deixar o cabelo liso, que trabalho bonito que fica gente agora esses cachinhos para não ficar assim tão maísa, vocês podem vir com a escova e destruir eles né deixar eles ondulados ao invés de cacheados e essa é a nossa trancinha de hoje aqui eu tô mostrando como dá pra cachear o cabelo dessa boneca essa é a ruiva que eu usei hoje tô deixando o link dessa boneca aqui embaixo para você adquirir a sua não se esqueça de dar o meu like, de comentar, o seu comentário é super importante. Muito obrigada por assistir e até a próxima!